Olá a todos, meu nome é Davi, eu estou o coordenador do curso de gestão comercial, junto com a equipe, do, com a professora Priscila, professor Carlos, professor Arthur, e mais uma equipe gigantesca de EAD que fica em Campo Grande, a qual não seria possível esse trabalho. Vamos falar sobre o curso? Vamos lá. Gestão comercial. A pergunta mais comum é, isso é um curso técnico? É um curso de ensino médio? Não. É um curso superior. Se você tem interesse em fazer um mestrado e, posteriormente, um doutorado, este curso lhe habilita. Você não tem problema legal nenhum. É uma opção que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, permite a quem quiser fazer um curso mais focado na profissão, mais objetivo, e principalmente num tempo muito menor do que um curso de bacharelado. Sobre o coordenador, vamos lá, quem sou eu? Eu tenho, desde os 24 anos, eu leciono, como eu sou um quase um ancião um clássico, eu leciono há muito tempo, uns 25, quase 30 anos aí na área de administração, principalmente nas áreas de qualidade, sistemas, recursos humanos. Não entro na área financeira, não é a minha parte, sinto decepcioná-los. Tá? A minha formação é mestrado em engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina, sou especialista em sistemas e organização é, pela Universidade de Blumenau e sou bacharel também em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Como eu disse, a minha atuação empresarial sempre em paralelo em empresas, foi em empresas de pequeno, grande e médio porte, onde eu ressalto a Souza Cruz, da área, a área fumageira, e a Philips do Brasil, onde eu trabalhei principalmente nessas empresas na área de automação. Sobre o curso, vamos voltar ao curso. O curso está totalmente legalizado no MEC, sob o número 161159. Carga horária do curso, 1.600 horas. Quanto tempo demora esse curso? Quatro semestres, dois anos. Ou seja, esse é um grande diferencial. Você Em pouquíssimo tempo, você tem um curso superior que vai lhe permitir um diferencial no seu currículo. Vai, sabe, vai dar aquela lapidada, você está num patamar melhor, você vai ter mais condições de batalhar. E o curso, ele é voltado ao que tem de mais moderno, a tecnologia. Nós não vamos trabalhar apenas com a administração de sempre. Nós vamos trabalhar com a administração voltada... A mecanismos de internet, de como achar o consumidor nas redes sociais, em como fazer pesquisa, o que o consumidor quer. Ou seja, não é para um funcionário ficar sentado, é para alguém ser dinâmico, para que ele, inclusive, possa, e se possível, monte a sua empresa. O caráter de empreendedorismo desse curso ele é muito forte. Esse é o nosso viés principal. Então, vamos, como acabei de falar, o curso ele tem como objetivo formar profissionais para atuação na gestão e nas operações do comércio, os seus segmentos, de forma que possam contribuir para a melhoria dos resultados organizacionais. Ou seja, é um curso clássico, por um lado. Ele envolve o que todo curso na área de gestão tem que ter. Ou seja entender o que está acontecendo na empresa e dar lucro. Empresa sem lucro não existe. Tá? Pessoal, os objetivos específicos, eles basicamente vão em que direção? Como eu posso entender o meu negócio dentro de um contexto e diferenciar esse meu negócio? Eu não posso ter a mesma postura do que a loja do vizinho. Eu tenho que ser diferente. Não é só em preço que a gente ganha cliente, é em atendimento, é descobrindo o que ele realmente quer e oferecer o que ele quer. Então, nós temos que pegar e dar essas condições para vocês, para simplesmente não é, chegar a um cliente o que o senhor deseja. Não, nós temos que nos antecipar. Tá? E aqui continua, a gente vai ter que elaborar previsões de vendas, é cuidar do, de atender o direito do consumidor e, principalmente, ser ético. Principalmente, atingir o que As condições de não abusar, de não usufruir da ganância, mas sim de um negócio, de uma negociação. Ganha-ganha. Lembre-se sempre disso. Quando um lado sente que perdeu, você perdeu o cliente. Perfil de egresso, o que é isso? O perfil de egresso é a cara de vocês, como é que vocês vão se formar? Então, nós queremos que vocês se formem com uma grande capacidade para planejar o negócio de vocês, o que já existe ou o que possa vir a existir. Que vocês consigam fazer planos de negócio para ver se vale a pena ou não vale a pena abrir o um negócio. Que vocês desenvolvam relacionamentos duradouros com os clientes. Aí está a chave mágica. Vocês manterem o relacionamento. Gerenciar sistemas de informações, ou seja, sem informática, hoje a gente não consegue fazer praticamente nada. Como se forma o preço e gerenciar a área comercial como um todo. Porque aí envolve outra coisa, que são pessoas. E a mensagem que eu e o grupo de professores deixa para vocês é a seguinte, vocês estarão no ambiente virtual, o ambiente virtual vai fornecer é, tudo o que vocês precisam, vocês não vão precisar sair de casa, vocês vão precisar de uma internet. Isso é imprescindível, invistam nisso. tá? O curso é gratuito, ah, vocês vão ter uma equipe sempre à disposição de vocês. O curso está perfeito? Não, mas ele vai ficar. Pode ter certeza que nós sempre, nós, quando eu digo, são alunos e professores. Nós acreditamos que sempre há espaço para melhorias. E nós vamos sempre nos reunir e vamos sempre ver o que há de sucesso, o que não está tão bom, e buscar sempre a melhoria. A gente deseja... Que todos vocês sejam muito bem-vindos, que entrem nessa jornada, confiem, confiem em nós, confiem em vocês. E lembre-se, sucesso antes de trabalho, só no dicionário.